De começar a aula, quero apresentar a Sofia e a Júlia as duas meninas vão fazer aula conosco hoje e do outro lado aqui está o Pedro e a Mari que sempre está conosco tá? vamos lá, então Pedro, começando pelo arvorismo. isso, vai lá Pedrinho cuida para não pisar fora da madeirinha isso, a Mari já pode vir se quiser lá. Vem, Mari. Cheguei. Isso. Isso mesmo. Isso, Mari. Isso. Quatro apoios, no mínimo três. Isso, olha, dá um, um passinho de cada vez. Isso, Maria. subir. subindo a montanha. Lembra que três apoio, Pedro. Sempre três, lembra? Não esquece. Três, três, sempre três. A gente lembra do movimento dos animais para fazer escalada. É tipo um urso, assim, tipo um mistura com um lagartão. Isso aí, Sof. Beleza. Isso. Isso. Sabe aquela brincadeira do Twister? É isso, lembra do Twister, né? direito, é a mão direita do triângulo? É, é o pouco de Twister agora. Opa! A estratégia o planejamento é importante. Antes de cada decisão, de cada passinho, analisa bem. É um de cada vez, não pode ser dois. Tá? Isso, é um de cada vez, só um. Isso, não pode esquecer um de cada vez, não esquece. Isso, isso aí. Sempre três apoios. Isso aí. Boa. Boa. Pedro já chegou no cume. Isso, isso. já vem pro cume. vem pro cume, Pedro. Deixa que eu levo lá. Aí, isso. espera os colegas aí. Força. Ai, beleza aí, ó. Consegue, consegue. Velho. Isso, bem vindo. Força nesses bracinhos. Vamos subir até o pico da montanha. Estamos quase chegando. Isso. Descanse, vai não solta da corda, senão cai. Boa. Boa, Mari! Boa. Boa, Sophie. A Júlia parece que é alpinista já? Boa, galera. Deixa eu ver vocês aqui. Todo mundo chegou no clube. Faz assim: chegou no clube, faz um. Uh! Isso. E todo mundo chegou no clube, beleza? Boa. Isso.